Fala, jogador! Tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas? Por aí seguinte, galera. Hoje a gente vai falar aqui de um assunto muito interessante. Ah, no dia aí, 23, é, teve a Nintendo Direct, né? E uma coisa que chamou a atenção ah, na Nintendo Direct, depois dos seus jogos, né? É a adição né, do Nintendo 64 e do SEGA Mega Drive lá para o catálogo do Nintendo Switch Online isso galera significa o que que a gente está começando a ter empresa é, participando ativamente aí no processo de emulação de jogos né então a gente sempre teve a emulação de jogos como algo positivo no mercado Porém, para as empresas, isso não é tão interessante, porque elas consideram a emulação é, como se fosse mera e simplesmente ah, algo como pirataria, né? porém, esse não é o sentido ou o principal objetivo de uma emulação. Haja visto que a, a pirataria ela parte do pressuposto único e exclusivo de você quebrar ali né, a Qualquer obstáculo que o console, o jogo do PC venha a ter Para que ele possa ser executado de uma forma é, não oficial De forma que não tenha conexão nenhuma com, com o servidor lá da, da empresa que está distribuindo Ou do, da plataforma da qual você está jogando E ele possa ser executado pelo raid de uma forma tranquila Sem ter que fazer nenhum tipo de autenticação, né? Isso é, é basicamente a pirataria Quando a gente está falando de emulação Aí os projetos Envolvidos em emulação Eles têm o um objetivo De catalogar né, E de preservar Essas mídias Que foram esquecidas pelas empresas Então lá O Mega Drive Nintendinho, Super Nintendo né, O Nintendo 64 Playstation 1 Todos, todos esses Uh, console's antigos que, que é, passaram pelo tempo aí, já hoje em dia a gente já tem uma boa emulação para esse tipo de jogo e não seria é, tanta imprudência sem assim falar que provavelmente aí a maioria, a, a grande esmagadora maioria dos jogos uh, de, dessas plataformas antigas estão catalogadas na internet, tanto que a Nintendo por várias e várias vezes aí ah, a gente já trouxe aqui algumas situações em que ela estava é, fazendo aí é, um ataque judicial para sites que disponibilizam e downloads de rooms né as rooms são exatamente a, a mídia ah, utilizada por aquela plataforma em um formato digital então você usa o emulador Capta essas rooms que você quiser Que é basicamente o jogo E o emulador faz esse trabalho de captar Essa room e disponibilizar para você O jogo na tela Então agora O que está acontecendo pelo menos Por parte da Nintendo Que é a que a gente esperava que fizesse isso Porque quando a gente fala de emulação Geralmente a gente quer uh, Mais a emulação voltada para esses consoles mais antigos entendidos por Nintendo Mega Drive Sega Saturn, todo, né, vários jogos aí e todos, né, a, a, todos não, mas a, a grande parte desses, uh, desses consoles é, estão na mão da Nintendo. Né? Então ela tem mais do que o interesse, mas também a responsabilidade de preservar esse conteúdo. Então deu, deu pra gente um instalo aqui, né, tanto o Nintendo 64 quanto o Mega Drive ali. É, de que a gente pode ter nos próximos anos aí uma plataforma totalmente de emulação dentro do Nintendo Switch Ou de um próximo console que ela venha a ter de forma oficial Isso é muito interessante, isso é muito bom Inclusive a galera que já faz projetos de emulação aí podem até trabalhar aí com, com a Nintendo nesse sentido O problema é que esse é um pacote de expansão, né? E aí exige uma adesão. O preço de que queria sair isso é muito alto, né? Principalmente para gente que está tá aqui no Brasil. Não falaram sobre preço, tá? Mas a gente já sabe que vai vir um, um preço abusivo, né? A gente já viu que esses jogos aqui são muito antigos. Eles praticamente não têm mais valor comercial. Eles têm valor é, emocional e tudo mais. Então a Nintendo se apega a, a essas coisas. E elas cobram muito por esses valores, enquanto que isso aqui deveria ser um, um, um adendo singelo, muito mais pela questão é, de emoção e, né, e, e de nostalgia, ela vai cobrar isso aqui como se fosse a quinta maravilha do mundo, ou a quarta maravilha do mundo, algo que também não é, né? a emulação serve justamente para isso, é como se fosse um museu, mas um museu dos games, né? a emulação serve justamente para isso, então tem gente que vai adorar aquilo como se fosse a ah, a melhor coisa do mundo e tem gente que vai olhar e vai fala legal mas eu quero jogar só um ou dois jogos desse aqui o resto para mim já dá todo. né tem gente que só joga esse tipo de jogo então é, é, é mais do, é, é bem uma responsabilidade mesmo que a Nintendo já teria disso né agora a gente teria que ver ah, como será a acessibilidade desses desse projeto e a gente já sabe que aqui não vai ser das melhores, porém a gente a gente pensa num futuro na qual a gente já possa né ter alguma coisa do gênero. Então isso é cara é é bom é bom que as empresas comecem a olhar isso né por parte da Nintendo a gente tinha muita restrição né em relação a isso quando a gente está se falando lá de, de de Xbox de Playstation já havia né, uma, uma dinâmica entre o PC muito grande, então acaba que vem para o PC a maioria dos jogos que estavam lá só não os exclusivos, né, então os projetos de emulação para esse tipo de, de console, era mais por conta dos exclusivos, que a gente não conseguia ter aqui mas aos poucos as próprias empresas estavam fazendo e estão trazendo remakes, né, remasters e tal isso ajuda, contribui e muito para a longevidade desses, desses jogos que às vezes são esquecidos né então a gente é, é bom que se tenha o ideal era que a gente pudesse ter aí todo o catálogo de todos os jogos lançados desde o primeiro jogo lá lançado até o último jogo lançado aqui de uma forma que a gente pudesse escolher qualquer tipo de plataforma e jogar esse esse é o ideal uh, perfeito de um gamer eu acho né eu acredito pelo menos se você tiver um né um pouco de cabeça, você vai pensar assim também. Né? Eu gostaria de poder jogar qualquer jogo que eu quisesse aqui no meu PC, que para mim já é uma ferramenta de trabalho, é mais fácil para mim, e, então para mim é o ideal. Então, se você tem um PlayStation, você poderia também é, jogar qualquer tipo de jogo é, dentro do seu PlayStation, porque é um videogame que você tem, então para você fica mais fácil. Assim como o cara que tem um Xbox, ele poderia jogar qualquer jogo ali lá dentro daquela plataforma lá e estaria tudo bem né e é, é, a gente teria a, a escolha né de pô eu quero ter um computador eu quero ter um console um playstation e talvez os serviços aí englobariam ali a sua tomada de decisão e não os jogos em si a exclusividade né é, a exclusividade para mim ela, ela é um perfeito lixo para mim não deveria existir isso né mas é o é um mercado e a gente sabe como ele funciona beleza mas é, é uma boa notícia e é um caminho em direção aí a mais projetos de emulação surgindo e mais projetos uh, vindo aí para que a gente reconheça mais uh, jogos antigos e a gente tem a oportunidade de quem jogou rejogar e quem não jogou lembrar ver como é que era imagina aí o cara que uh, joga sei lá jogou o Zelda o Breath of the Wild e vai jogar lá o Ocarina of Times agora do, do 64 tals. Ele pode se surpreender que mesmo com gráfico uh, antigo, né, um gráfico um, menos comum para ele, ele ainda tem uma jogabilidade muito boa com, e, e as pessoas comecem a perceber que gráfico não é tudo e que realmente jogabilidade, história, esse tipo de coisa é muito mais importante, beleza? Então esse é um grande abraço para todo mundo e até mais!